Olá, eu sou o Francisco, sou português e vivo em Lisboa. A minha comida favorita é bacalhau com natas. É um prato típico do meu país. Este prato é feito com batatas, cebolas, natas e o ingrediente principal, o bacalhau. O bacalhau é o alimento mais típico do meu país. Podemos preparar de várias maneiras cozido, frito, grelhado ou assado. A comida que eu menos gosto é a feijoada, que é um prato típico também, principalmente preparado no inverno, por ser muito pesado e calórico. Eu não gosto deste prato típico porque tem feijão. E eu não gosto de feijão. Sou alérgico.